Bom dia amigo Vocês são da onde? Mas quem autorizou vocês a pegar isso aqui? Isso aqui é uma propriedade privada, vocês estão invadindo Vocês são da prefeitura? Então por favor, se retira agora Eu vou tirar o negócio não, o senhor não vai mexer em mais nada. Eu estou mandando o senhor sair agora. Algum problema? Desculpa aí, perdão. Perdão? Vocês acham que isso aqui é o quê? Isso aqui não é público não, meu irmão.